Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre SOB e SOBRE. SOB significa embaixo e sobre significa em cima, então você pode falar ele estava sobre a mesa, então em cima da mesa, ou você pode falar ele estava sob a mesa, embaixo da mesa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Se vocês gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal. É muito importante vocês se inscrevam no canal para ajudar a divulgar o trabalho aqui. Ah, e se você clicar no sininho aqui, você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.